Normalização do peso corporal, se houver excesso. Prevenção de doenças, inclusive crônicas. As pessoas magras também precisam deste produto. Glutamina 2,5 gramas por saqueta. Porque é adicionado ao ultrabiome DTX. A deficiência de glutamina é vista como o primeiro passo para o acúmulo de doenças. Acredita-se que a síndrome do intestino permeável seja causada por uma deficiência de glutamina. As doenças crônicas são cumulativas. Autoimunidade aparece e cresce. No contexto de deficiências nutricionais e carga tóxica, o estresse e os problemas de saúde se acumulam. Ultrabioma DTX Nutrição e proteção da saúde do homem moderno você pode perder peso bebendo um sachê de Ultra Biome DTX em vez do jantar. Se desejar, você pode adicionar outra refeição ao almoço. Já temos resultados incríveis. Mulher. 47 anos, altura 1 metro e 62 centímetros, peso corporal, 96 quilos. Pedi ajuda ao NSP porque minhas pernas doíam. Pedi cálcio com vitamina D e reflex. Ela concordou em adicionar o supercomplexo e que o Super Mega 3. Nessa época, a NSP Companhia lançou o Ultra Biome DTX no mercado da União Europeia. Ainda não tivemos resultados com este produto. Esta mulher foi uma das primeiras a começar a beber. Apenas duas saquetas por dia, ao almoço e em vez do jantar. Cada saqueta foi misturada com 300 ml de água. Café da manhã, segundo o café da manhã. Outra refeição uma hora após o ultra biome DTX na hora do almoço. Maravilhoso. A mulher notou que ficou mais fácil para ela se mover. As pernas não cansam. Não há reação a uma mudança no clima na forma de dor e dor nos ossos. O peso corporal nos primeiros três meses diminuiu 8,5 kg. E a partir desse momento, a mulher decidiu que a atividade física poderia ser adicionada. Primeiro caminhadas de 30 minutos pela manhã e à noite, depois decidi fazer exercícios físicos. Percebi que não há resfriados constantes. Decidi que poderia começar a ir à piscina. O mais importante... Encontrou uma cura eficaz para comer demais. Reduzir a ingestão de calorias é uma maneira eficaz de perder peso. No entanto, simplesmente não comer não é bom para a saúde. Você quer perder peso? Comer. Comida saudável, em que não há conservantes, corantes, margarinas, carnes defumadas. A comida mais simples é a mais saudável. Sopa de legumes carne cozida, peixe estufado, legumes estufados, saladas à vinagrete, lentilhas e feijão, maçãs assadas, assados sem fermento e sem excesso de açúcar, bolinhos, tortas, com repolho, maçã, carne picada com baixo teor de gordura. Cuma este alimento simples para a saúde no café da manhã, almoço e jantar. Para o jantar. Ultrabiome DTX, certifica se de adicionar uma gama completa de vitaminas e minerais. Este é o super complexo. Na comida dessa mulher, havia substâncias úteis suficientes para o suporte de vida. Portanto, a ingestão de alimentos em excesso não é mais necessária. Porque não há deficiências nutricionais. E, claro, você precisa de gorduras saudáveis. Isso é super ômega 3 e coenzima Q10 com lecitina. Super complexo. Como ela ajuda no processo de emagrecimento, prevenção da anemia, reabastecimento de cromo, iodo, zinco, cobre, deficiências de selênio. O conjunto mais rico de vitaminas e minerais ajuda a normalizar o metabolismo. Desligue o excesso de apetite. Cálcio com vitamina D e reflexo é um poderoso suporte para o tecido ósseo e articulações. O supercomplexo são minerais e vitaminas necessários, entre outras coisas, para o metabolismo. Super mega 3 e coenzima Q10 são substâncias gordurosas. Podemos dizer que essas são as gorduras certas para a harmonia. Supromega 3 e coenzima Q10 ajudam a iniciar e apoiar o processo de queima do excesso de gordura. A energia dessas gorduras em excesso é utilizada pelo corpo de forma racional e sábia. O ultrabiome DTX é uma rica fonte de fibra natural. A fibra ajuda aos músculos lisos do sistema digestivo a trabalhar mais ativamente. Caloria negativa este termo significa que o produto traz menos calorias do que o necessário para digeri-lo. A promoção do ultrabiome DTX através do canal alimentar requer mais energia do que este produto contém. Nem tudo pode ser medido em calorias. Nem todo mundo precisa perder peso. A diálise parietal é a limpeza da mucosa intestinal das toxinas. Velocidades intestinais. É aqui que começa o sistema linfático. O sistema linfático, esta é a nossa imunidade. Sabemos dos benefícios da clorofila para proteger o estômago. O de TX, inclui clorofilina. Diálise parietal traço. Esta é a limpeza do fluido no lúmen intestinal de toxinas, radionuclídeos e até mesmo de gorduras em excesso. Vasos linfáticos e gânglios do colom. Esses também são os pontos de aplicação do ultrabiome DTX. O sistema linfático humano, é aqui que a carga tóxica pode ser reduzida e é aqui que começa a imunidade humana. Desintoxiação. Reposição de déficits. Diminuição do excesso de apetite. Normalização do peso corporal, se houver excesso. Prevenção de doenças, inclusive crônicas. Que benefício uma pessoa recebeu ao usar esses produtos? Super complexo, todos os minerais, vitaminas e antioxidantes em combinação perfeita. Máxima absorção, máximo benefício. Pare de comer demais. Energia para os processos de suporte à vida. Imunidade, hematopoese, músculos, ossos, cérebro, vasos sanguíneos, coração. Todo o corpo está saturado de substâncias úteis, energia suficiente, alimentos comidos queimam, dão calor e força. Cálcio com vitamina D é um produto vital, especialmente importante para as mulheres. A osteoporose ameaça todas as mulheres, especialmente durante os períodos de alterações hormonais. A deficiência de cálcio geralmente se manifesta por desconforto no pescoço, na região lombar. As pessoas usam drogas não esteroides em vez de restaurar o tecido ósseo. A vitamina D, assim como o fósforo e o magnésio, neste produto ajudam na saúde dos ossos. O cálcio é absorvido ainda melhor. Iverflex. Na composição de glucosamina, metilsulfonilmetano, condroitina. Poderoso suporte nutricional para tecido conjuntivo, cartilagem, ligamentos. Tudo o que compõe a coluna e as articulações recebe um excelente aporte nutricional. 3 superalimentos contendo as gorduras mais valiosas. ômega 3. lecitina, Coenzima Q10. Gorduras que ajudam a emagrecer? Sim, exatamente. E eles também ajudam a manter a saúde dos vasos sanguíneos, coração, cérebro, fígado, sistema endócrino e apoiam o metabolismo. Mulher, 47 anos, altura 1 metro e 62 centímetros, peso corporal, 96 kg. Eu usei esses produtos. Cálcio com vitamina D. Iverflex. Super complexo. Super 3. lecitina Coenzima Q10. Ultrabioma. Produtos adicionados com microflora benéfica. Probi 11. Coagulans. Bifidopilus. Gostei muito do Solstice e do Smart Mial. Uma refeição no trabalho é uma porção de Smart Mela. Nos primeiros 3 meses desde o início do uso dos produtos NSP, o estado de saúde melhorou. Não há necessidade de tomar medicamentos não esteroides. Eu os usei por causa de dores frequentes nas pernas, pescoço, costas, principalmente quando o tempo muda. Percebi que não tomo café durante o dia, porque tenho bastante força. Estou muito surpreso por não haver resfriados habituais. Eu costumava ficar resfriado com muita frequência. Perdi 8,5 kg nos primeiros 3 meses. É dois tamanhos abaixo. Eu quero enfatizar. Não houve solicitação de emagrecimento. Pedi cálcio porque muitas vezes minhas pernas e costas doem. Ela decidiu fazer fitness e natação. Continua a levar produtos NSP. Quero enfatizar, o objetivo de perder peso não foi definido. O homem queria ajuda para dores nas pernas e nas costas. Ultrabioma. Uma excelente adição à gama de produtos NSP. Os resultados já foram acumulados e não só na perda de peso. Mais força, energia, menos necessidade de café e remédios para dor de cabeça. A vida é cheia de energia, alegria e boa saúde. Este é o propósito de criar e aceitar produtos NSP. Os magras também precisam deste produto. Aproveite ao máximo este ótimo produto.